Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre aqueles conselhos clássicos. Aqueles conselhos que a gente recebe da nossa mãe, da nossa tia, da nossa avó, da vizinha. Sabe aquelas frases clássicas, assim? Que todo mundo fala. Ou então, quando tu vai desabafar com alguém, que, ah, sei lá, o meu relacionamento tá assim. Ou então, tô apaixonada por um cara, por uma mulher e eu não tô sabendo lidar. E a pessoa pega e larga uma frase dessas prontas, assim, sabe? Então, eu vim comentar sobre essas frases. Ah, antes que eu me esqueça, não esquece de me seguir lá no Instagram, meu arroba esse aqui, me segue lá Porque lá vocês conseguem saber sobre o que, que eu vou gravar, o que, que vai ser o vídeo, consegue me dar ideia de tema, consegue é, me conhecer mais pertinho, mandar sua dúvida, enfim, vai lá e fala comigo por direct, interage comigo lá que eu falo com você, tá bom? Quero conhecer vocês também, né, cara? Vai lá para poder conhecer vocês. A primeira frase clássica, clássica, eu já ouvi várias vezes essa frase. É, vacilou, dançou. Oi, cara. Meu Deus, como assim? Se tu tá num relacionamento que vacilou, dançou, termina, meu amor, termina, porque como que a pessoa vai viver? Sempre com a dar ligada. Não posso fazer nada que a outra pessoa não goste, não posso fazer nada que vá desagradar a pessoa, porque senão, nossa, dancei pensa que é a pressão já vi várias pessoas falando isso e minha filha lá em casa tem que ficar ligada né vacilou dançou porra vaza então Se vacilou dançou vaza péssima não acreditem nessa frase e se vocês Estão num relacionamento ou estão entrando num relacionamento assim que tu tem que estar tá muito ligada, senão a pessoa escapa. Ai, tu que tem que escapar antes, porque ninguém merece, né? Sem condições. Primeira coisa num relacionamento é união, empatia, um se botar no lugar do outro, entender porque que o outro tá fazendo daquele jeito, pensando daquele jeito, enfim. Outra frase clássica, conselho de tia, esse aqui: pisa que ele gruda. Ô oh, querida, pisa que ele gruda, pisa que ele gruda. Péssimo, pisa que lá a pessoa, o quê? Tem uma também que é. Tipo, o homem é igual chiclete. Quanto mais pisa, mais my... uh, pés. É, pisa aquele gruda, é ridículo, gente. Que tipo de pessoa é essa que gosta de ser maltratada? Tem pessoas, né, que tem que dar um gelinho, tem um esqueminha ali, um joguinho que tem que fazer, mas é muito chato fazer joguinho, então pisar de propósito, putz, não é legal. Relacionamento, conquista, principalmente, é aquela vibe, né? Um tem que estar tá na mesma vibe que o outro, ou então eles têm que estar tá em vibes complementares para poder rolar o um negócio. Tem pessoas que gostam de dar uma pisadinha, e tem pessoas que gostam de não ser pisadas, mas de serem um pouco. Mais controladas, e aí isso faz com que funcione, com que o relacionamento vá pra frente, mas não que pisa que ele gruda. Cara, é ridículo isso. Quem que gosta de ser pisado? Pior, pior, acho que essa é uma das piores. A próxima. Se não quer, tem quem queira. Nem sempre. Nem sempre, nem sempre. Às vezes, se aquela pessoa ali não te quiser, tu vai passar uns bons meses sem ninguém, né? meses eu fui bem generosa. Talvez uns anos, né? Sem encontrar alguém tão legal quanto aquela pessoa. Então nem sempre, nem sempre. Outra, essa aqui vocês têm que tomar cuidado. Só se cura um amor com outro amor. Nessas situações clássicas de término, tu vai pedir o conselho pra tia. E a tia fala pra tia, querida, só se cura um amor com outro amor. Tem um outro sobrinho maravilhoso. Vou te apresentar. Nossa, amiga, foda hoje porque sabe o que tu vai fazer, né? Tu vai, eu tenho um vídeo até que eu falei mais sobre isso, vou botar no card aqui em cima. Tu vai pegar aquela pessoa, coitada, que não tem nada a ver com a situação, e tu vai ficar iludindo ela e te iludindo achando que aquela pessoa é o teu ex, é a tua ex, que tu ainda tá apaixonado, que ainda tá na tua cabecinha, sentimentos, pensamentos, coisa e tal. E aí tu vai, tu vai espelhar nela uma coisa que ela não é e tu vai cobrar dela coisas que ela não fez. Então, péssimo, só se esse outro amor for o amor próprio. Aí sim, melhorei a frase, melhorei a frase. Tem outra muito clássica também, que não é uma frase, mas que é assim, ó. Ô, oh, guria, se ele não tá fazendo o que tu quer, faz greve de sexo. Nossa, como assim? Sexo é moeda de troca agora, então. Ah, então tá. Tá sendo bonzinho, então tá. Então, essa semana vai rolar. Aí tá, tá fazendo as coisas erradas ali, ou algumas coisas que tu não quer. Aí não, aí não rola. Moeda agora é, é dinheiro, a, a, a associação é essa. Puts, gente, pelo amor de Deus. Se vocês fazem isso, vamos, né? essa cabecinha com. Tá legal. É péssima também Outra clássica é não seja tão exigente Mãe adora falar isso, né? Também. Exigente, né? Não arranja namorado, não arranja namorada, porque é muito, muito exigente. Não, seja tão exigente, meu filho. Seja, meu amor. Seja muito exigente. Tu cuida de ti, te ama, te valoriza, que já é um trabalhão, putz, é um trabalhão danado pra gente conseguir, né? Se amar, se cuidar, se valorizar pra daí ficar com qualquer um? Não, não, não, não, não. Seja exigente, seja muito exigente. Pode exigir, pode exigir que tu merece. Garanto, tu merece, tu merece. Vai por mim que tu merece. Outra, se meu coração, uh, e o teu coração assim né Vai tapar tudo do meu lado. Siga o seu coração. Tem, siga o seu coração. Parece que a, a, a nossa alma, ela ela sabe, né, para onde um dia ela sabe aonde tem que chegar e tudo mais. Inclusive, eu fiz um vídeo de alma gêmea. Se você não viu ver que tá muito legal, eu vou ter no card aqui em cima. Mas os nossos pensamentos, eles atrapalham tudo. Eles ficam tipo assim, ó. É, não é? Vai, ela faz, não, ela faz. Então, tipo assim, siga o seu coração oh, errou, porque a alma tá fazendo uma coisa, cabeça outra, meu o coração tá assim, então siga o seu coração, é dificílimo. O dia que alguém falar isso pra ti, tu fala, querido, meu coração tá assim, ó. Pois tu já tá pedindo conselho pra alguém, ou se já tem alguém falando contigo sobre isso, porque não dá pra te seguir seu teu coração. Porque se fosse para seguir, eu tinha, tinha seguido. Então, siga seu coração é Aí, a última, pra finalizar, que eu acho que é a mais clássica de todas. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mentira, o coração sente sim. O coração sente sim. Tem outra frase para responder essa, que é assim: ó: palavras mentem. Os sentimentos não. Cê é boa, Cê é muito boa, você é melhor do que, era, do que a outra. Ficou um pouco confuso, né? Ficou um pouco confuso. Mas é real, às vezes a pessoa chega e fala um monte de palavras pra ti. E tu então, acredita nas palavras dela. Mas aí tu vê assim, é no fundo do olho, então o um sentimento, aquela coisa. Aí aquilo ali não tem mentira naquilo, gente. Não tem. Aquilo é sempre real. Sentimento é sempre real. Então, tenta ver além da, das palavras. Vê, vê nos olhos, e no, no, no, no sentimento daquela pessoa por ti. Então, que os olhos não venham correndo não sente, sente, sente sim. Tu acredita nisso e cara? Eu não acredito nisso. O que, que vocês acham? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, vocês vão gostar desse aqui? Não esquece de ver outros vídeos dessa playlist. E foi isso, espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo! Tchau!